Pelo, pela aplicação que o, que o óleo descreve ali, porque é igual o óleo de freio, dote 3, o dot 4, o dot 5, é o ponto que ele perde a propriedade de lubrificação. Uhum. Né? O, o direção também é a mesma coisa também? É parecido, é parecido, mas o que acontece? Acho que é, que é é, ele não tem essa, o direção Ai. não tem muito assim. Essa coisa não momento que vai perder. Você, ele mesmo, dependendo da qualidade do óleo, ele mesmo frio ele já começa a dar problema aí. Acionou lá a direção, se o óleo tiver for ruim, já começa a bomba, principalmente a bomba já sofrer. O um desgaste, ou coisa assim, só vai tocando. Né? Aí é onde que para sistema, alguns sistemas tem que ser um certo tipo de óleo, para outros até dar um, um de um filho que de 3 para 6, é né? Tem diferença. E ainda tem desse mesmo nubrados. É aqui, volta aqui, ó. Aqui mesmo com isso aqui, ó. O mesmo nubrados até F. tipo ácido sufixo A. Esse aqui já é 3. Até F, todos os dois. TA e TDX. Todos os dois é vermelho. Todos os dois devem da, dar para direção. Porém, esse daqui, é o que é, é ideal para se aplicar na, na, na, em qualquer direção, assim, pelo menos é dos carrinhos mais comuns, né? Mas se você chegou é, a, esse, a esse patamar por causa do conhecimento que você já tem pelo sistema? Sim, da aplicação, da vivência, né? E aí eu venho estudando também, porque na coxina a gente fala muito sobre óleos, tipos de óleos, marcas, porque qualidade. Cada, cada montadora, ela tem... Sim, tem um, sistema, tem um sistema que sai de fábrica. Recomendado. É recomendado de fábrica. Então, acontece? Igual o Fiat. Fiat é Petronas. É o que eles recomendam no manual. Aí tem, tem o Dexon 3. Petronas Dexon 3. Tutela, né? Tutela. Tem o Tutela Dexon 3 e o Tutela Dexon 6. E a briga no câmbio automático também. Né? Isso, é utilizado no automático. Agora, uma pergunta: já que ele falou do freio, o freio não pode se misturar. Cada reação química. Uhum. No caso desse aqui também tem que tirar todo o que está no sistema para poder colocar o outro. Sim, sim. sim. Correto? Mas ela está de fluido, está tá com o Dexon 3, com com 6. Assim. tem que limpar tudo. Sim. Entendeu? É. Sim, sim, até mesmo se não for você para mexer e uma outra pessoa sim. mexer, se ele for ali só para completar, ele pode ir de repente. Se tiver vazando, não. Problema. Se tiver vazando, porque acontece que ele chegar ver se está o é problema sim. e não fazer. Fazer. aí vai, vai rodar mais um tempo vazando. Ah, então eu vou te usar esse outro aqui, mais baratinho. Mas enquanto não fizer o... Porque depois que fizer o serviço, aí tem que regular e botar tudo certinho. Entendeu? Vamos lá então. É, agora é esse daqui? Mas a questão do...